Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal e o tema dessa vez vai ser cuidados pré-operatórios. Nós temos uma rotina estabelecida dentro da cirurgia plástica ou de qualquer procedimento cirúrgico que o paciente que vai fazer uma cirurgia ele deve ser avaliado antes desse procedimento e a depender da escala do procedimento, ou seja, um procedimento pequeno, médio ou grande porte, ele tem que fazer exames específicos para isso. Então, como eu disse para vocês, aqui na minha clínica eu estou autorizado a fazer procedimentos com anestesia local. Esses procedimentos, em tese, a gente precisa fazer uma história clínica do paciente. Então, o um procedimento com anestesia local é fazer uma biópsia de uma lesão de pele. Se o paciente, a primeira coisa, ele vem para consulta, eu avalio a lesão, eu faço o diagnóstico da lesão ou recebo o encaminhamento de um dermatologista, a gente faz uma história clínica pesquisando tudo, o antecedente do, de quem vai fazer o procedimento. Então se ele tem história de sangramento, se ele tem algum problema de saúde, se ele usa alguma medicação. Então tu, tudo isso vai me direcionar à necessidade de exames. Vamos dar um exemplo? paciente de 65 anos, que já teve uma história de problema cardíaco, usa AS, usa outras medicações e ele está com uma suspeita de um câncer de pele. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente solicita que ele suspenda no mínimo com sete dias antes o uso dessa medicação, para que na hora que eu faça o procedimento, a biópsia, que eu vou fazer um cortezinho ali, essa pele ele não tenha um sangramento maior nessa região, a depender do tamanho da biópsia. Quando são biópsias pequenas, às vezes não é nem necessária a suspensão da medicação. Então a gente tem que, cada paciente é um paciente, outro exemplo. Aí a gente, isso são cirurgias de pequenos portes, Aí a gente vai para cirurgia de médio porte, um exemplo, prótese de mama, paciente jovem, ígida, vai fazer prótese de mama. Pelo o score, pela, pela indicação de procedimentos cirúrgicos, é, pacientes abaixo de 40 anos que vão ser submetidos a procedimentos de médio porte, seria necessário apenas a história clínica, como eu disse, ver se tem história de sangramento, se o próprio paciente já teve sangramento, se ele tem diagnóstico de algum problema é, circulatório ou sanguíneo e aí a gente excluindo qualquer diagnóstico de alteração do sistema de coagulação de doença de von Willebrand existem vários diagnósticos aí que a gente pode fazer que pode ter um sangramento anormal como os hemofílicos, então a gente excluindo qualquer coisa dessa seria necessário apenas é uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma, pacientes abaixo de 40 anos e exames laboratoriais de rotina, mas na prática, principalmente por se tratar de cirurgias, é, vamos dizer assim, estéticas, a rotina do cirurgião plástico, na maioria das vezes, é fazer um check-up geral. Então, nós solicitamos, além da radiografia de tórax, dos exames de sangue, da ecografia mamária, vamos mexer na mama, paciente abaixo de 40 anos, a gente tem que fazer uma ecografia para descartar nódulo, cisto, alguma alteração nesse tecido mamário. Nos pacientes acima de 40 anos, a gente entraria com mamografia também. Mas, é, nós faremos esses exames e além disso, como eu disse, um check-up geral por se tratar de uma cirurgia estética, nós cirurgiões plásticos recomendamos, nem todos, mas a maioria deles sim, a avaliação do cardiologista. Então ele vai fazer o risco cirúrgico. Essa é a rotina de exames pré-operatórios. Cirurgia de grande porte, sem dúvida, esse paciente vai ser avaliado por, por essa equipe multidisciplinar, ele vai fazer essa, é, os exames laboratoriais, esses exames que eu já citei, como os outros, a história clínica, vai fazer tudo isso e a gente vai recomendar essa avaliação do, do, do cardiologista. O que tem sido acrescentado na avaliação pré-operatória, é, isso de alguns anos para aqui começou, é a avaliação pré-anestésica também. Na maioria das vezes, esses pacientes iam no momento da cirurgia, o anestesista checava todos os exames e ele via necessidade ou não é, de suspender a cirurgia. Ah não, está faltando algum exame, o exame está incompleto, ou o paciente apresentou alguma alteração aqui que a gente precisa de exames, complementares para fechar algum diagnóstico e muitas vezes a gente tinha é, essa dificuldade, esse constrangimento até de ter uma cirurgia suspensa no momento. Então hoje acabou isso. Até por questão de segurança mesmo, protocolo de segurança, existe a indicação da consulta pré-anestésica que deve ser feito com 24 horas de antecedência. Não sendo possível, o paciente faz essa essa avaliação a posteriori, mas com a possibilidade de ter o, o seu cancelamento da cirurgia, mas é uma recomendação hoje a consulta pré-anestésica. Então os pacientes vêm para o cirurgião, o cirurgião faz a avaliação, a história clínica, indica o procedimento, faz os exames de rotina pré-operatórios, que a depender dos procedimentos, a gente, isso varia. Checa ele volta para o cirurgião, o cirurgião checa todos esses exames e depois ele encaminha para o anestesista para discutir que muitas vezes o paciente tem muita dúvida mesmo com relação à anestesia. A gente até brinca com os anestesistas, que os pacientes falam não, não tenho medo da cirurgia não, mas eu tenho medo da anestesia. Então, nada melhor do que ter uma consulta com o anestesista para ele esclarecer e deixar é, todas essas dúvidas bem, bem esclarecidas ali antes do procedimento para trazer uma tranquilidade por parte de, de toda a equipe e fazer uma tripla checagem. Então o cirurgião checa, o cardiologista vai checar os exames e depois o anestesista vai checar novamente. Então tudo isso são protocolos de segurança que a gente recomenda para os nossos pacientes. Tá bom? Isso, tratando de cirurgias de médio e grande porte. Alguns exames específicos. Então o paciente vai fazer prótese de mama, como eu disse, exames laboratoriais, é, radiografia de tórax e essa ecografia da mama, bem como a avaliação do cardiologista. Fica a critério do cardiologista solicitar o ecocardiograma, um teste de esforço, que é o teste ergométrico, ou uma cintilografia, qualquer teste que ele julgar necessário para a sua avaliação. Então, no geral, nós recomendamos a radiografia de tórax, o eletrocardiograma com laudo e essa avaliação do cardiologista. É, abdominoplastia. Vamos solicitar uma ecografia, além dos exames laboratoriais, além da radiografia de tórax avaliação do cardiologista, a gente solicita uma ecografia de parede abdominal para avaliar o grau de diastase, o afastamento do músculo, identificar possíveis hérnia, tanto hérnia umbilical como hérnia de parede abdominal. Se o paciente tiver história de dor em membro inferior, alguma coisa, a gente acrescentaria ecografia ou ecodopler de membros inferiores. Isso para as abdominoplastias. É... Outro, outra cirurgia, lipoescultura. Além dos exames já citados, nós solicitaríamos também essa ecografia de parede abdominal para descartar a hérnia de parede, já que na lipoaspiração... Tendo hérnia de parede, a gente tem que evitar aquela região da, da, da hérnia no procedimento de lipoaspiração para não correr acidentes. Então, tomografia, exames mais detalhados, vai depender do diagnóstico. Então, uma ecografia, um paciente obeso, uma ecografia de parede abdominal, às vezes não vai fazer diagnóstico de uma hérnia umbilical, de uma, uma hérnia do trocáter, alguma hérnia assim que a gente preocuparia com, com a questão da lipoaspiração. Então, seria prudente solicitar um exame mais detalhado que seria a tomografia de, de parede abdominal a própria tomografia de abdômen o paciente vai fazer abdominoplastia é, depois de uma cirurgia pós-bariátrica que não operou a vesícula ainda a gente sabe que com emagrecimento ele pode ter a chance de ter cálculo de vesícula então a gente solicitaria além da ecografia de parede abdominal uma ecografia de abdômen total para identificar uma possível é, colelitíase que é o diagnóstico de pedra na vesícula então, os exames pré-operatórios eles são direcionados à cirurgia que o paciente vai fazer e à história clínica dele. Não existe, ah, mas minha amiga fez só isso. Ah, doutor, o senhor fez um exame, mas naquela minha amiga não foi necessário fazer essa ecografia de membro inferior, o ecodopler. Então, os exames são direcionados ao paciente. Nós seguimos protocolos, mas isso varia. Mesma coisa com relação aos cuidados pós-operatórios, ao procedimento cirúrgico. Então, no vídeo vídeo da próxima semana a gente vai falar sobre esses cuidados pós-operatórios, que são tão importantes quanto a cirurgia e tão importantes quanto os cuidados pré-operatórios. Então, a avaliação é individual. Por isso que eu não posso fazer consulta pelo WhatsApp, eu não posso fazer consulta por telefone, porque o paciente tem que ser visto como um todo. Tudo isso pensando o quê? Na segurança do procedimento, tá bom? Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e muito obrigado por assistir os nossos vídeos.